tudo sobre ideias e soluções. Eu sou Matheus Graciano e bem-vindo ao matheusgraciano.com.br Aqui é o lugar onde registro minhas ideias e tudo aquilo que eu fico pensando, na verdade, de vários assuntos de design a música, de política economia, até viagens e comunicação, enfim, tudo aquilo que faz parte desse processo de criar. Aliás, quando eu comecei a fazer isso aqui, quando eu comecei a escrever e a registrar os pensamentos, na verdade a minha vontade era tentar descobrir quais eram os caminhos que a nossa mente percorre para poder entender todo esse processo de pensar até executar, do executar até colocar em prática, de colocar em prática e entender de fato o que, é que a gente pode melhorar e continuar nessa evolução do bem. Eu espero que você tenha curtido estar aqui. Se você está no Facebook, dá aí sua curtida também, né? Se você está no YouTube, se inscreve. E se você está aqui no site, vai ali em se inscrever. E também peça para poder assinar nossa newsletter. Eu sou Matheus Graciano e bem-vindo. Até mais!